Qual que é minha senha mesmo? Ué, cê sabe. <risos> Como é que é? Ué, não. Não pode falar aqui não, no vídeo. <risos> o que é acontecendo, gente? Ó, menino, pelado aqui, véi. Que isso? Que isso? Pelado lá aqui, ó. Ah, não pode falar. Ah, não, mas se é assim... Oi. Aê, lembrou. Ó, oh, minha senha é assim pra quem quer saber. Ainda tá funcionando. Não, funcionando não vai Não, eu tô falando, ainda tá. tá. ainda. ainda você pode consegue entrar. Oh, chiraquinho não. Olha a menina pelada aqui, velho. Pera aí menina, eu quero ver essa parte Ah, de... Ela tá pelada mesmo, véi! Que, que isso? Irmão, ah, não pode ver isso não. Não dá como eu mais entrar. Ué, por quê? Ah, começou, começou. Não. Ai, meu Deus, eu tô com medo, só que eu vou cair. Vou dar uma nessa peste aqui que tá que parada. Merda. Que isso, a boca, rapaz, eu tô com medo. Ai! Ai, bugou. Ai! Ai! ai! O cara tá se derrubando, velho. Ai, não grita no meu ouvido, não, você tá gritando, toma peste. Ah! o cara vem se derrubando. Vem cá, peste, vem Olha cá, peste. Olha lá, se derrubando. De ai. ai! <risos> não, gente, desculpa. Como... Hum. Tá, tá bugadão. Olha aí ó, derruba o carinha ali ó Toma O oh, louco, ô oh, oh, louco Ô oh, tá oh, oh, louco, o herdeiro puxou minha Ué, ué Você tá fazendo ilha pra menina, velho Tá bugadão ué. Olha o tanto de pessoa em volta essa, dele Essas peste bugadona, velho Olha um montão de gente já voltou aquela menina lu, nua que você falou Menina nua Que? Ah, eu tô com espada de, de diamante Tem espada? É pá, doido. <risos> <risos> Ai ah, que é isso, que é isso me derrubaram aqui ó Ai não, eu buguei! Ah! Muito divertido essa reavienta <risos> O cara se derruba Barra survival Barra survival pra voltar Pronto, voltou Me derrubaram aqui ó o ir aqui ó ah, perdi, eu nunca ganho sabendo. evento. Se eu ganhar esse evento aqui, gente, eu nunca vou ganhar. Ué? Bugadão. Ué. Oxa Juninho aqui, eu dou de cara. Tá bom, vamos encerrar esse vídeo aqui, só foi pro evento. Ele tá aqui, caramba, me espera. Olha aí, gente. Ele dá chefe de diamante, ele tá com ele fui armadura de diamante. Enquanto eu tô aqui, ó, peladinho, ó. o que eu ganhei. O que? Carvão do ferreiro. <risos> Toma pra você essa peça não mentira, eu vou eu, eu gostei do presente gente, da recompensa não, não é a recompensa por votar tá gente é porque né eu tava fazendo um vídeo como votar então o um bagulho eu vou com